Oi, tudo bem? Vamos seguir os nossos temas e a gente vai falar hoje sobre alça muscular e sutiã interno. É algo que parece novo, né? Mas você achou que era só na moda, que na década de 70 ou 60, sei lá, eu sou meio ruim com isso aí, mas usava calça boca de sino, aí voltou, daí usava cos alto, daí cos baixo, na cirurgia plástica por incrível, parece que esses modismos existem também. Então a gente não está falando de nada novo, alça muscular, sutiã interna. Isso são técnicas já descritas há muito tempo e que vira e mexe, elas tendem a reaparecer porque algum cirurgião faz aquilo, gostou, aprendeu, começa a divulgar. A rede social hoje é um, é um belo instrumento para divulgar isso, então alguém começou a fazer porque surgiu outro tipo de implante e aí parece que você está diante de uma tecnologia nova, de uma tática cirúrgica inovadora, mas não tem nada disso. Vocês vão entender que isso já vem há algum tempo e quais são as indicações para usar esse tipo de tática cirúrgica, tá bom? Primeiro, para a gente entrar nesse tema, eu queria mostrar para vocês que existem diferenças entre, entre os implantes mamários. Então, a a diferença que todos acham que é só ela que existe é o tamanho. Minha amiga colocou uma prótese de 300, a outra colocou de 200, a outra colocou 450, isso e tal. E a outra que vocês sabem bem também é com relação ao formato da prótese, redonda, cônica, perfil natural e projeção, um extra alto, um perfil alto, um perfil moderado. Mas quando a gente fala de táticas cirúrgicas, se eu vou colocar ela atrás do músculo, se eu vou colocar ela por cima do músculo, eu acho que a principal característica do implante aí é a textura dele. Então só para vocês entenderem isso, nós temos implantes mamários de textura lisa, nós temos com nanotextura, ou seja, parece liso até quando a gente toca, mas quando você olha para o microscópio você vê que ela tem pequenas rugosidades ela tem uma textura aqui que é, é muito suave nós temos a macrotextura, ou seja é a textura que dá para ver a olho nu não precisa ser com microscópio ela é uma macro macrotextura no próprio silicone e nós temos a textura de poliuretano que é o revestimento que vem sobre essa cápsula e sobre o gel de silicone então eu, eu fiz questão de colocar nessa ordem para vocês entenderem o liso ele vai deslizar mais na parede torácica do que a nanotextura, que vai deslizar mais do que a macrotextura, que vai deslizar mais do que o poliuretano. Então, numa ordem aqui de mais aderência à parede torácica, sem dúvida, a cobertura de poliuretano é a que tem mais aderência. Por que, que eu estou citando isso? Se tem um paciente que já tem a queda da mama, que já tem essa pitose, e eu estou querendo tirar aquele excesso de pele, na minha opinião, é mais adequado que a gente coloque um implante que tenha uma maior aderência. Não faz sentido para você isso? Agora, se eu coloco um implante liso, eu tenho que usar de alguns recursos, porque se essa pele já cedeu sem a paciente, ter prótese, imagine uma prótese pesando sobre essa pele. Você tirou o excesso de pele, mas daqui a pouco esse implante que tem a tendência a deslizar tanto para baixo quanto para lateral, ele sendo mais liso, ele vai forçar mais essa pele. E é aquela paciente que fala, nossa, eu coloquei a prótese, mas tem seis meses ela já caiu um pouquinho. Quando eu deito ela vem para minha axila, ela vem para a lateral. Então ela fica se queixando e... Muitas vezes acha que foi até uma falha do cirurgião que ele não colocou atrás do músculo a prótese. Essa, esse, na minha opinião, é um erro também. Por quê? Para evitar com que essa prótese caia, muitos colegas, muitos cirurgiões, acabam indicando prender essa, essa prótese no músculo. Para vocês terem ideia, o músculo peitoral ele tem uma inserção mais alta. O que, que eu quero dizer? A mama feminina ela não está aqui alto na posição do músculo peitoral. Então quando eu coloco essa prótese totalmente atrás do músculo, fica uma prótese alta, e se essa mama que está na frente da prótese aqui, ela desliza sobre a prótese, esse bico vai ficar olhando para baixo e a gente tem um defeito chamado de dupla mama ou dupla bolha, double bobo. Então isso, ela cai aqui sobre a... a a prótese e fica com o biquinho olhando para baixo. O que, que isso causa? Um defeito estético. Quando você está usando roupa, está aquele peito alto aqui, bem marcado o colo. Mas quando você tira o sutiã, está o bico olhando para baixo e é aquele colo preenchido, que esteticamente não fica legal. Para evitar um pouco isso, o que que se tem feito? O dual plane. Então você só levanta o músculo aqui na parte de cima, deixa ela coberta aqui para não ficar esse ripple, essas dobrinhas do implante aparecendo aqui na pele, principalmente nos pacientes magros, e deixa ela aqui de baixo revestido só pelo tecido mamário. Então a gente chama isso de dual plane. Ou duplo plano, em cima, debaixo do músculo e aqui embaixo da glândula. Qual é o problema? Nesses implantes lisos, ela não está segura aqui embaixo. Então ela pode continuar deslizando e quando você deitar, ela pode deslizar para o lado também. Aí vem a técnica de alça muscular. Então você coloca ela atrás do músculo. Aqui do lado, o músculo peitoral, ele emenda com um músculo chamado serrate, que tem suas fibras que vêm assim. Então você levanta o músculo peitoral aqui, levanta um pouco desse serrátil e deixa esses músculos abraçando, fazendo essa alça lateral para quando deitar esse implante não escorregar. O músculo vai segurar essa prótese na região onde que fica mais bonito, ela não escorrega para axila. Então você faz essa alça muscular. E aí vem a segunda técnica aí que está sendo falada também, que é o sutiã interno. O sutiã interno, aqui nessa parte, a gente não tem músculo peitoral nem músculo serrátil. Lembra que eu falei com músculo peitoral um pouco mais alto? Então se você coloca essa mama um pouco mais baixo, se eu for colocar totalmente atrás do músculo peitoral, ela vai ficar muito alto. Para eu colocar um pouquinho mais baixo, aqui na lateral, eu vou deixar a face do peitoral e esse serrátil segurando aqui, e ela fica meio vazia aqui embaixo, com essa possibilidade de cair um pouquinho na ação do músculo, ele pode jogar ela para o meio e para baixo na ação do músculo você contrai o músculo se ela não tiver presa se ela tiver só assim na hora que eu contrai ela pode vir para lateral e para baixo se eu estou travando ele aqui na hora que contrai ele pode escorregar e vir para o meio e ceder um pouquinho então você pode usar alguns recursos para fazer esse sutiã interno seja fio passando fio para fixar aqui fazer uma certa fibrose uma tela de um material também parecido com fio que é reabsorvível e outro que não é reabsorvível, uma tela mista ou até uma matriz dérmica que é uma derme derivada de tecido ou bovino ou porcino que é vaca ou porco, que faz como se fosse uma radiação ali para matar aquela célula ali e você consegue ter um tecido que o organismo vai interagir com ele ali, causar uma fibrose e ser como se fosse uma tela de apoio. Então como se fosse um sutiã interno com material que não é do seu organismo. Qual é o risco disso? A inflamação que isso pode causar, o organismo pode destruir, pode infeccionar. Então, na minha opinião, ao invés de usar uma prótese lisa, ou uma prótese nanotextura, que isso também pode ocorrer, ou até a textura, se o paciente já tem essa tendência a ter uma queda dos tecidos, se ele tem frouxidão, se ele tem estria, pele é fina, uma mama que já cedeu bastante, por que não usar o implante de poliuretano que tem maior aderência na parede torácica? Então a gente busca, busca melhores resultados olhando cada paciente indicando cada implante de acordo com a necessidade. Na minha opinião, esses implantes lisos, eles devem ser usados naquelas pacientes que vão colocar o um implante primário, ou seja, não tem nada de prótese, não tem mama. É uma mama bem pequena e que tem aquele bico baixo, a semelhança do homem. O homem tem um músculo peitoral e o bico está aqui, bem na, na linha do sulco, bem baixo. Tem mulheres que se assemelham... a ao tórax masculino, não tem nada de mama. Então, pelo contrário, nessas pacientes eu quero colocar o um implante liso que ele vai deslizar para expandir essa pele e com essa expansão eu vou esticar essa pele, ele vai descer e eu vou conseguir jogar o biquinho do peito dela para cima e ter uma naturalidade de resultado. Então, não existe uma prótese perfeita para todos os pacientes, e não existe uma tática cirúrgica perfeita que vai evitar complicações. O que a gente tem visto é colegas usando o mesmo implante para todos os casos, para prótese primária, para mamoplastia redutora, para reconstrução de mama, e aí para evitar essas possíveis complicações desse implante com uma textura mais lisa, tem lançado mão de alguns recursos. É errado levantar o músculo? É errado fazer essa alça muscular? Não, não tem nada de errado. Em alguns pacientes muito magros, como eu disse, eu costumo sim usar o dual plane. Mas por que usar isso, sendo que às vezes o paciente tem uma boa cobertura e eu poderia usar simplesmente o um implante de poliuretano com uma textura e preservar o músculo dela? Eu que milito na área de reconstrução de mama, eu sei da importância de preservar o músculo. Os pacientes já operaram prótese, no futuro pode ter um câncer de mama, a gente retira essa prótese, retira a mama dela e faz uma reconstrução usando esse músculo peitoral. Então, é, quando a gente viola esse músculo do, com a finalidade estética, eu acho que tem que ter propósito, não pode ser para todos os pacientes. É aquele paciente muito magro mesmo, que eu não tinha outra opção para dar cobertura para essa prótese. Eu vou usar esse músculo. Mas se é uma questão estética, para evitar que a prótese caia, usa outro tipo de implante. Então essa é a minha opinião com relação à alça muscular e sutil interno. Eu espero que você tenha entendido sobre o tema. E outro assunto bem controverso aí na área de mamoplastia também, é o tipo de cicatriz. Cicatriz em T, cicatriz em L e cicatriz pere areolar, então isso pode ser um tema de outro vídeo aí. Acompanhe o nosso canal, se você gostou, compartilhe, curte, é, encaminhe aí para os seus amigos e vai ser um prazer ter você aqui e nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigado!